Três correntinhas vou virar então aqui nesse espaço, tá? Dois pontos altos, aqui no próximo ponto, um ponto alto, nesse próximo espaço, um ponto alto, dois, três pontos altos. Ok, aqui no ponto, um ponto alto no espaço, um, dois, três, quatro pontos altos. Aqui no ponto, um ponto alto, no próximo espaço. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Aqui no próximo ponto, um ponto alto, no próximo espaço. Um, dois, três. Quatro cinco pontos altos, tá? Então eu cheguei bem no centro, onde tá o marcador. Então aqui eu vou fazer um aqui no mesmo, dois aqui no mesmo, três pontos altos, tá? Então agora eu vou repetir tudo ao contrário. Então aqui. No primeiro e no segundo espaço, cinco pontos altos. Aqui no seguinte, quatro. No seguinte, três. E aqui no último, dois. Tá? Em cada ponto, eu vou fazer um ponto também. Tá? Então, aqui quando eu terminar, eu vou terminar com dois. Aí eu vou contar aqui as correntinhas, deixando duas correntinhas aqui tá bom e faço na terceira correntinha mais um ponto alto para terminar ok da mesma forma que eu começo eu termino então aqui é o ponto do centro tá vou pegar outro marcador então bem nesse ponto eu fiz três pontos tá então eu conto aqui um aqui no segundo eu coloco o marcador então aqui é a carreira número 7 uma duas três correntinhas viro aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto então quando eu chegar ali no marcador eu venho mostrar para vocês como fazer ali então eu cheguei aqui ó onde tem um marcador tá então aqui eu tiro ouvir aqui vou fazer um ponto alto 2 3 e 4 tá então aqui eu fiz quatro pontos altos então, eu vou colocar meu marcador novamente então aqui ó 12 um, e bem aqui entre um, um ponto e outro olha só ok e aqui eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto até o final, ok, então carreira 8 uma, duas, três correntinhas, vou virar e vou fazer um ponto alto para cada ponto até chegar ali no marcador. Então, olha só, tô chegando aqui no marcador, tá então, aqui ó no seguinte, um ponto alto ok aqui ó no primeiro ponto alto fazer um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto ok então aqui eu vou tirar meu marcador ok sim então aqui ó entre um ponto e outro onde estava o marcador aqui vou fazer um ponto alto Tá? e aqui novamente mais um ponto alto tá bom então aqui eu fiz dois pontos tá então aqui ó entre um ponto e outro eu vou colocar meu marcador novamente aqui tá e aqui eu vou continuar fazendo um ponto alto para cada pontinho então aqui carreira nove. Uma, duas, três correntinhas. Vou virar aqui. Eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto até eu chegar ali no marcador. Então, aqui estou chegando no marcador. Falta mais dois pontinhos aqui, ó. Tá. Então, aqui faço um ponto alto e aqui no seguinte, um ponto alto. Tá. Vou tirar aqui meu marcador. Então aqui, ó, onde estava o marcador entre um ponto e outro, tá? Bem aqui, ó. Aqui eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, novamente, um ponto alto, uma correntinha, novamente, mais um ponto alto, ok? Então vai ficar assim, ó. Tá bom? Aqui eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto até o final. Então, agora eu vou passar para vocês como emendar. Tá, antes de eu começar, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como eu comecei aqui. Tá, então, por exemplo, eu pego aqui na terceira correntinha, ok? Vou pegar aqui meu fio. E vou amarrar, tá? Aqui eu faço uma, duas, três correntinhas, e vou fazer aqui meu leque: um, dois, três, quatro pontos altos, contando com as três correntinhas. Aqui eu tenho cinco, tá? Então, aqui ó. Eu venho aqui e prendo com um ponto baixíssimo, ok? Então foi assim que eu comecei aqui, tá? Então eu faço uma, duas, três correntinhas. Então aqui ó, um, dois, e prendo aqui ó, entre um ponto e outro. Faço um ponto baixíssimo e viro a peça e começo aqui, tá? Desse outro lado. Que eu vou fazer agora é diferente. Tá, então, aqui eu conto 12 um, aqui no terceiro eu vou amarrar o meu fio, então é daqui que eu vou começar. Tá, então, por isso que eu mostrei aqui pra vocês aqui, seria o normal. Tá, então, aqui eu vou seguir fazendo assim: ó, bem aqui no primeiro ponto. Eu faço meu leque tá aqui: um, dois, três, quatro e cinco. Agora eu faço a segunda carreira, tá três correntinhas. E vou fazer aqui exatamente do jeito que eu passei para vocês, tá bom? Quando eu chegar aqui na vez de emendar, eu venho mostrar para vocês. Então, eu não vou precisar mostrar novamente como fazer o motivo. Eu só vou passar para vocês aqui como emendar, tá bom?